Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem vindos ao meu canal. Aqui vou encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se é o que te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube começar a funcionar como deve ser. Agradeço imenso. E pessoal, 75% das visualizações do meu canal são de pessoas não inscritas. Não custa nada, perdem tipo um segundo ou dois, é subscrever, dar um like e ativar o sininho e siga Hoje vou-vos mostrar o melhor spot para ganhar Mark Tannance Glands. Ou oh, a pecinha aqui de Tira Ruins que é bem mais fácil de, de dizer. Agora, anda. E tira, tira, tira ruins. Já está. Mark Stannens Gland. Uh, na realidade não é só um spot. Eu vou-vos mostrar dois spots. Tira ruins. Eu tenho o meu cavalo ali é no, no outro spot. Tira ruins é grande. Uh, tem, tem muitos mobs. Mas. O drop da peça apenas acontece em três mobs, o Leaf Keeper, o Vine Keeper e o Grove Keeper. Todos os outros dão lixo, é bom, mas só estes mobs é que te vão dar a peça. Portanto é importante que tentes apanhar o maior grupo de mobs deste tipo na zona e é isso que eu vos vou ensinar. Nós temos aqui duas zonas relativamente boas e muito bem povoadas, tanto pelo keeper, o keeper ou mesmo o keeper há, há de tudo que será uma rotação aqui à volta desta esta árvore e pela zona do, do rio nós vamos fazer aqui uma rotação aqui perto do, do cavalo e depois vamos fazer outra rotação aqui onde eu estou é a rotação da casa ou, podemos chamar de casa ou ruínas que será à volta aqui do rio ligeiramente maior mas que ainda assim tem uma boa densidade de, de mobs portanto eu vou vos mostrar, vocês já viram que eu estou aqui neste lado neste edifício tem aqui uns NPCs, quer dizer na realidade não são NPCs porque não dá para falar, acho que não dá para falar com eles não. ah dá dá olha Pronto, tem aqui os NPCs, eu deixo e vou vos mostrar aqui a rotação se faz eu vou vos mostrar de forma digamos lenta para poderem ver este pack Podem vir aqui, pronto, cá está as ruínas que eu falava Mato este do meio, esqueço aqueles da direita porque vou precisar deles para depois Venho aqui, mato estes e depois aqui tenho que fazer 180 graus Voltar Para matar outra vez aqui este grupo E aquele pack que inicialmente ignorámos, aqui Vamos matar agora Voltamos à esquerda Damos aqui uma corrida para a frente Matamos estes três e depois voltamos, e temos aqui mais uns 10, 15 uh, mobs para matar, sempre a fazer este circuito. Matamos este e estamos novamente no início. Espera uh, aí, que eu vou ser atacado, Não vou deixar mostrar de isto. Mas pronto, basicamente o que estamos a fazer é esta rotação aqui à volta do rio. Vimos até cá abaixo, ai dos mobs vimos até cá abaixo depois voltamos aqui outra vez até ao ponto onde eu estou e estamos no início e continuamos basicamente aqui o segundo spot e o meu favorito eu vou descer aqui uma rampinha quando chegar cá abaixo ao rio volto para... acho que é mais ali deixa a rampa até aqui volto pelo rio mate uma carrada de mobs mate uma carrada de mobs ao lado depois volto outra vez para cima e venho para o spot onde está o cavalo. Esta também é relativamente fácil de fazer. Pronto, aqui eu matei dois mobs que estavam ali atrás. Não é? Eu vou continuar aqui, sempre a descer, sempre a andar. Mato este pack, viro à esquerda. Mato este aqui, eles estão ligeiramente mais afastados. Aqui são os leaf keepers, mais pequeninos. Mato este, mato este. Pronto, aqui temos um pack mais afastado. Venho aqui, mato estes três que estão aqui parados. Volto, mato outra vez estes três mato este pack, depois venho aqui para cima, aqui tem, tem bastante, aqui são para aí uns 10, mato estes todos, estou aqui, às vezes se chama aqueles ali também, porque isto é só dar um 10 e depois voltar para trás, então está por ir matar também aqueles, ou acabava por ir matar também aqueles, volto, mato este pack e estou outra vez no início. O, o spawn, como já podem ver, já estão aqui os outros dois. Eles têm um spawn muito rápido, portanto, mesmo que andem sempre a correr de um lado para o outro, vão acabar por ter sempre os maus disponíveis. Claro que o objetivo aqui também não é andarem muito rápido, convém apanharem todo o loot para tentarem reduzir ao máximo o tempo que aqui vão estar. Pode acontecer vocês estarem a fazer isto demasiado rápido e não apanharem, não terem a capacidade de apanhar o drop todo. E, e eu tenho 3 Pets, todos tier 4 mesmo que eu ande com eles em Agile eles acabam por deixar los para trás em certos, certos spots é específicos tem muitos mobs eles acabam por deixar algum para trás portanto é conveniente que não andem a correr matem os packs, com calma tentem usar o máximo de percentagem que consigam pôr em item drop para, porque isto pode ser demoroso há pessoal que faz aqui 30 horas 40 horas <risos> e, e pode, pode demorar, pode demorar muito espero que não seja o vosso caso agora aprendendo aqui que este, estes são sem dúvida os dois melhores spots e que a zona da, das ruínas terá uma densidade maior, é também se calhar mais competitivo, é capaz de haver mais gente aqui a vixatear. este cantinho aqui ninguém me chateia eu tive aqui o tempo estreuzo 15 horas já não lembro ao certo e estive aqui tranquilo mesmo do mesmo do servidor de PVP em Archa ah, foi, foi tranquilo, tranquilo e felizmente a peça já dropou há algum tempo e foi, foi bastante rápido portanto era isso que tinha para vos mostrar hoje espero que tenham gostado e até vocês vejo-vos no próximo vídeo